A gente tem aqui ah, as três melhores formas de melhorar a memória sem muito esforço, tá? Apenas fazendo hobbies, atividades que dão prazer. Olha, fazer pra, palavra cruzada dá prazer se você não ficar investindo naquelas palavras cruzadas difíceis, o cobrão. o cobrão. é difícil não tem prazer, você passa raiva ali porque você não consegue lembrar de nada, tá? A primeira palavra cruzada. A segunda maneira é a leitura, a leitura concentrada, a leitura bem feita, tá? E a melhor, qual é a melhor forma de melhorar a memória de um ser humano? Escrever, criar textos. É, quando eu digo criar textos, escrever é criar um texto, mesmo que seja um textozinho para uma postagem no Facebook. É muito, é muito importante você pensar em textos autorais. O que é um texto autoral? É um texto seu.